E ai meus broter do Youtube, tudo bem com vocês? Já está conseguindo controlar aquela gozada? Olha o Robson da farmácia aqui de novo, com mais uma dica matadura para você retardar a sua ejaculação precoce, como todos sabem. Nesse canal eu posto dicas para a rapaziada levar mais tempo para gozar, ou seja, amenizar a ejaculação precoce. Como disse em vídeos anteriores, eu sou o homem que mais deixei minhas namoradas na mão. para ter uma ideia já levei até nome de Rola Mole por conta dessa praga da ejaculação precoce meu amigo. Hoje, graças a Deus me sinto um homem feliz e curado, com tantas frustrações na cama. Me tornei um especialista no assunto. Bom meu caro rapaz. Se você está aqui nesse canal é porque, assim como eu, você está passando pelo mesmo problema e está precisando de uma mãozinha do seu brode. Só espero que você não seja chamado de rola mole como eu fui chamado, então vamos para o que é importante. Hoje... Quero trazer para você uma para muito boa 100% natural. Fica tranquilo, cola comigo até o final desse vídeo. Garanto que você não vai se arrepender porque daqui para frente vai dar bom para você a sua ejaculação precoce. Pode estar com os dias contado, isso mesmo. Depois dessa parada que vou te mostrar a sua ejaculação precoce está descendo morro abaixo. Então meu caro, já vai metendo o dedinho naquele joinha. Se inscreve no canal. Acione o sininho e deixe o seu comentário abaixo do vídeo, só assim você ajuda a divulgar o canal. Dito isso, venha comigo, hoje, vou falar para você da cenoura. Isso mesmo, as cenouras são mais do que apenas um vegetal saboroso. Isso pode ser usado para tratar a ejaculação precoce rapidamente. As cenouras têm uma qualidade de melhoria da libido que pode ajudar muito você a controlar sua ejaculação. Há muito tempo nutricionistas alertam para as diversas vantagens do consumo da cenoura. Ela é riquíssima em fonte de vitamina A, na forma de carotenoides, um nutriente muito proveitoso para a saúde. É também uma boa fonte de vitamina c agente antioxidante e ajuda o sistema de defesa vitamina k boa para a coagulação sanguínea esse poderoso vegetal contém inúmeras vitaminas ela também contém manganês fósforo e cobre que podem ajudar e muito na ejaculação precoce para melhores resultados coma a cenoura cozida com ovo e mel regularmente use e abuse do suco desse vegetal meu amigo e então gostou da dica Lembrando meu amigo, esse método não é a cura definitiva da ejaculação precoce e sim um paliativo. Assim como eu, você já deve ter feito de tudo para acabar com a ejaculação precoce. Depois de tanto sofrimento encontrei a cura definitiva para o meu problema. E se você está em busca dessa cura? Você está no lugar certo e vou deixar um link na descrição do vídeo abaixo. Dá uma olhadinha sem compromisso e ver se isso mesmo que você quer. Fazendo isso, você vai receber o guia definitivo, mais completo pelo seu e-mail e de forma mais discreta possível. Além do mais, você terá 47 dias de garantia. Isso mesmo que você ouviu, 47 dias de garantia, isso significa se a sua ejaculação precoce não apresentar alguma melhora por parte do produto, você terá todo o seu dinheiro de volta. Então é isso meu caro. O recado foi dado, quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo, lembrando não sofra sozinho, irmão, se você não aderir ao protocolo único. Procure um médico o mais rápido possível mas não sofra sozinho. A ejaculação precoce é um problema muito simples de ser tratado, clica no link abaixo na descrição do vídeo e passa a gozar a vida de uma forma mais saudável. Um forte abraço e fique com Deus. Até o próximo vídeo meu filho. Fui.